Clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Profissional. Em seguida, selecione o item Inclusão de Título, Anotação de Curso. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Frisamos que, caso deseje uma nova carteira, é necessário baixar o formulário indicado e seguir as orientações. Lembramos também que a única especialização que constará na carteira é a Engenharia de Segurança do Trabalho. Todas as demais ficam apenas anotadas no sistema. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo de descrição do protocolo, informe o motivo desta solicitação.